Paz Afirmações para Prosperidade Diária. Sou um imã que atrai riqueza. Todas as formas de prosperidade chegam a mim. Mereço as melhores coisas da vida. Tenho mais dinheiro do que preciso. Onde quer que eu trabalhe, sou profundamente admirado, reconhecido e bem remunerado. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega a mim tanto de maneiras previstas como inesperadas. Tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. Ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Amo o trabalho que faço e sou bem remunerado por ele. Sinto prazer em lidar com o dinheiro que ganho. Poupo uma parte e desfruto do restante que se multiplica quando durmo, trabalho e me divirto. Vivo num universo de amor, abundância e harmonia e sou grato por isso. Assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte uso o dinheiro que ganho em coisas que me fazem feliz permito que a maior prosperidade possível permaneça em minha vida irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja sempre a vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância eu confio na vida a lei da atração só traz coisas boas para a minha vida Mudo os pensamentos de pobreza em pensamentos de prosperidade, gratidão e as minhas finanças refletem essa mudança, retornando para mim tudo o que paguei e pago multiplicado 70 vezes 7 mil vezes. Alegro-me com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Ativo com os códigos Gabrow Boy tudo o que preciso agora. Eu ativo. 691 Abrindo portas, eu ativo 520 dinheiro inesperado. Eu ativo 741 soluções imediatas. Eu ativo 31879 abundância financeira. Eu ativo 519 tudo é possível. Eu ativo 1, 8, 1, 4, 3, 2, 1, Saúde Perfeita! Eu ativo 7, 7, 7, Milagres Acontecem! Eu ativo 8, Universo! Eu ativo 8, 8, 8, 8, Proteção Divina! Eu ativo 3, Potencialização Total! muito dinheiro na minha vida na minha conta e na de quem ativar comigo agora eu me permito, eu aceito eu recebo, eu mereço eu agradeço o universo surpreenda-me todos os seres sejam felizes que todos os seres sejam ditosos que todos os seres estejam em paz paz inverencial você é luz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 Eu ativo 691 nove, abrindo portas. Eu ativo 520 dinheiro inesperado. Eu ativo sete, quatro, um, soluções imediatas. Eu ativo três, um, abundância financeira. Eu ativo cinco.